E salve aí, tudo bem com você? Como é que você tá, meu amigo, minha amiga? Eu espero que você esteja bem, eu tô muito bem, graças a Deus E vamos lá, bem-vindo a mais um vídeo e bem-vinda a mais um vídeo Que esse vídeo aqui, se você não conhece esse jogo, meu Eu posso dizer que talvez ele te surpreenda grandemente Então eu convido você a assistir aqui até o final e depois você me conta o que achou, beleza? Beleza? Eu quero, meu, de verdade, que você deixe seu like aí de coração se você gostou. Se você chegou aqui de paraquedas por alguma indicação aí do YouTube, clica no botãozinho de se inscrever porque ajuda demais, beleza? É very good, nice fred do bagulho. E é isso, bora lá, vamos para gameplay aqui. Eu tenho certeza que esse game vai surpreender a gente cada dia mais, assim como Duskwood também é pesadão aqui. Tem uma playlist aí no final, então fica atento lá no finalzinho do vídeo, clica na playlist. Tem muito mais episódios do game, beleza? Bora lá, vamos assistir esse novo episódio e ver o que vai acontecer. Beleza, vamos lá. Se você não lembra o que aconteceu no último episódio, eu também não lembro. É sério, eu não lembro. Então vamos lá, vamos ver o nosso objetivo aqui e entender o que, que a gente tem que fazer dessa vez. Vamos lá. Empolgando. Pegar o pé de cabra com o Dave no 302. Então bora lá, a gente tem que ir pro 302. Vamos buscar um pé de cabra, sabe lá Deus por quê. A gente tá caçando fantasmas nesse momento, tá? Esse momento aqui é um momento muito delicado onde a gente tá conseguindo descobrir alguns fantasmas pelos prédios. É o 302, né? É isso mesmo. Fala, mano! É, posso pegar seu pé de cabra? Eu adoraria te emprestar. Mas é a única coisa segurando a minha prateleira, sabe? Aí esses do 300 i, 301 são bons garotos e tudo mais. Mas eles têm essas festas barulhentas, uma porrada é, pra pôr... Tá, às vezes, tá? Não vou falar palavrão aqui. ah bom Treme a parede toda. Minha prateleira vai pro chão. É, se você pudesse falar com eles por mim, pra fazer menos barulho, aí eu podia emprestar pé de cabra. Ok, posso falar com eles. Bora, só vamos. Vamos lá, a gente vai ter que falar com eles agora. Os 301, os universitários. Sem problema, já volto. Até mais. Bora lá, vamos lá falar com os universities Será que hoje... Ué, já entra na casa dele direto? Uau, que massa, Sierra Ei, Sierra, o que você está fazendo? Ah, Celly, estou pensando numa atividade alternativa para a festa hoje à noite. Ixi, logo agora. Eu e meus amigos geralmente fazemos nossa própria, é, nossa própria coisa. Mas estou com problemas em escolher. Tudo bem, eu posso olhar sua lista? Claro! Vamos ver a lista dela. Lista de atividades: D, +D noite de filme, videogames, torneio de xadrez, karaokê, debate. Posso falar? Posso ser sincero? Não. Nada que o meu melhor noite de games, mano. Isso é show. Que tal isso? Escolhe geralmente. Pode funcionar. Tá, beleza. Não adiantou muito. A gente precisa falar com o um cara. Vamos falar com esse mano aqui. Opa, fala sal. Ei, CJ, o que você tá fazendo? Eu tô tentando escolher a música da festa. Se importa se eu der uma olhada? Vai lá, carinha. Será que a gente pode ouvir a música? Mas não tá tocando nada? Que tal isso? Não, não. Não faz muito meu estilo. Tá, vamos escolher de novo, geralmente a 105 aqui era... era Hard Rock, vamos ver o que que acontece Amei, boa escolha, caraca, na moral, eu nem sei o que tá passando Beleza, ajudamos a escolher a música, ajudamos a escolher a nossa noite de videogame, noite deles, dos universitários Ei Zé, tudo bem? Ei São, beleza, tô tentando escolher jogos para a festa de hoje à noite Eu tenho esse livrinho de jogos, mas eu não sei Posso dar uma olhada? Fica à vontade. Música cheia. Hum, próximo. Charadas. Vamos escolher coisas que não envolvem muito barulho. Hum, telefone. Que tal esse jogo? Hum, sabe? Isso me lembra a escola. Esse toque de nostalgia. Pode ser bem para a festa. Valeu, sal. Escolhemos. Agora vamos entrar no banheiro. Vamos ver se tem. Mano, já pensou? Vamos ver se tem algum presunto aqui no banheiro. Eu dei logo um toroncio ali. Beleza. Ajudamos ele a escolher a música. Ajudamos. Ela, ah, vamos ver na serra aqui, posso dar uma olhada Tá, vamos lá, noite dos filmes Que tal isso? Maratona de filmes são sempre divertidas, mas infelizmente não acho que conseguimos ouvir bem Com tudo rolando Tá, então vamos lá Torneio de xadrez Já faz tempo desde que fizemos um torneio A escolha perfeita para hoje à noite Beleza, vão jogar xadrez Pode escolher a música de novo Que tal isso? Fizemos isso na última festa Algo diferente dessa vez que tal isso? Não, não, não faz meu estilo Que tal isso? Hum, sabe, tem algo interessante sobre isso aí É inesperado e elegante Acho que pode funcionar Acho que vai resolver A festa deles Deve ser mais silenciosa agora Boa! A gente tinha que selecionar as coisas aqui pros caras, ó Baixar o tom, mano Essa noite o vai dizer Eu não entendi o que ele falou Posso pegar esse pé de cabas emprestado? Eu resolvi com o pessoal Fazer barulho Ah, tal, tá, beleza Ah, beleza Uh, vou poder... Já a Sara também vai ficar feliz Da última vez Nossa foto de casamento quase virou na pilha de casacos Fico feliz em poder ajudar, certo? Deixa eu pegar aquele troço pra você Bora, pegamos o pé de cabra Pé de cabra na mão Valeu, você também Ah, tá ali, bora Vamos lá, vamos para o 504 Fazer nossa investigação Vamos ao banheiro Cadê o mano? Ué, cadê o mano? Eu devo conseguir tirar essas tábuas com o pé de cabra Sim ou não? Claro, vamos tirar. O que tem nesse quarto? Vamos tentar chegar. Ó, ó, tem alguma coisa nesse colchão. Ó, oh, meu Deus. Olha a mulher morta. Stacy, você está bem? Uhum. Ela está com um corte no pescoço. O céu está se ela está bem. Ela não consegue responder. Beleza, ela sumiu do mapa. A Stacy estava com um cortão. Ou seja, provavelmente ela morreu naquele colchão. Ó, oh, um buraco. Tem um buraco enorme na parede. Tem uma sala do outro lado. Vamos para o outro lado. Será que é outro apartamento? Vamos ver aqui. Vamos pegar o, a paradinha. Olá! Eita! É um jogo? Ela buscava desesperadamente um lugar entre... Então, o aspirante da bruxa entrou no fundo do castelo para seu teste de iniciação. Recuperar o livro das verdades esquecidas. Tá. Ah, ele não para. Beleza, entendi. Vamos lá. Nossa, ele anda muito aleatório. Ó, Ela anda muito aleatória aqui, ó. Às vezes eu dou uma clicadinha, ela já vai lá pra pique aqui, bicho. Olha lá, ó. Que isso, mano? Que isso, mano? Deixa eu ver se eu consigo ir no controle aqui. Porque no controle talvez seja mais fácil. Vamos ver se a gente consegue ir no controle, mano. Vamos lá. Ah, no controle é muito mais fácil. Ai. Nossa, ela é totalmente descontrolada, mano. Mano, vai para o lado, mano. Vamos para o lado, mano. Ei, mano. Mano, vamos para o lado, mano. Eita, mano. Vamos lá, mano. Ei, mano, vamos descer. Não, não dá pra descer, mano. Eita, passou raspando. Vamos subir, mano. Vamos subir, mano. Vamos lá, mano. Mano, que medo de perder isso aqui, velho. Se perder isso aqui, não é volta do começo. Isso é triste. Isso é triste. Só Deus sabe a paciência que a gente não tem. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Devagarzinho, mano. Quase encostou, mano. Toma cuidado, mano. Uh, mano. A lança, mano. Ai, meu Deus. Meu Deus. Passou ralando, Mano. O que, que é isso? Pegar o livro, mano! Eu recuperar o livro das verdades esquecidas! Verão meu valor agora! Você reconhece a grande determinação que nos mostrou hoje. Que esse livro seja testamento de seu lugar em nosso grupo aqui em diante. Que nossa visão ultrapasse os céus e o alcance o infinito e eternamente. Pois somos os Devoradores de Deus. Será que a gente tem que jogar tudo? Vamos sair, vamos sair, que eu tô achando estranho. Não sei se faz sentido a gente... Ai, meu Deus, Luke! Pode me ouvir? Ah, ele tá morto, enforcado. Vai te ouvir o quê? Luke! Que sinistro, mano! Meu Deus, velho. Nossa, que sinistro isso, cara. O que que acabou... Que bexiga acaba de acontecer? Todd. Uh, me deu uma das suas invenções. Ele disse que, teoricamente, poderia sobrecarregar e discutir o espírito maligno. Assim que eu, te... eu peguei... Eu tive que subir aqui para ter certeza que você estava bem. Ainda bem que fiz isso. Então, o monstro de olhos vermelhos esteve aqui por décadas. Isso antes mesmo de eu nascer. Talvez eu seja amaldiçoado no fim das contas. É, quem diria que os apartamentos Addison têm um passado tão sombrio? Caraca, já morreu gente ali para caraca mesmo, né, meu? Eu pensava que viver com Charlie é, era assustador para tal, não vou falar o palavrão. Isso é loucura, cara. Bom, eu acho que não temos mais o que nos preocupar com o demônio. <risos> Aparecendo novamente, essa coisa que o Todd parece que tomou conta disso. Ó, oh, o que foi? Não, isso é legal demais. Eu tava só pensando. Acho que como não tem maldição, isso significa que meu pai, ele, ele só... Ó, oh, mano, o Todd se emocionou, cara. Nossa, que. Nossa, mano, que lindo isso, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. Que amizade maravilhosa mano. Que amizade maravilhinda, gente. Que amizade incondicional é essa? Bom, eu espero, tá vendo? Eu falei que esse jogo ia te surpreender. Ele, é, ele é muito surpreender. é muito da hora esse game. Sério, você tem que acompanhar muito essa série. Então, tem mais episódios anteriores aqui. Vai lá, pega do comecinho, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Que é um jogo bacana, você pode ter visto nesse episódio. Eu te falei que ia compensar você ficar até aqui, não falei? Então, se você esqueceu, ó, já deixa o likeão maroto aí pra fortalecer. Se inscreve, que é very good, nice, fred, bom demais isso. Tamo junto, obrigado por ajudar a fazer o canal crescer, você é fera demais. Valeu, até o próximo vídeo, é nóis.